E agora temos aqui o Pico Gaspar, 597 metros. Fizemos aqui outras caminhadas e vamos lá começar por esta: é subir até ali em cima, o Pico Gaspar. Cheio de calor, vim agora de outra caminhada. Pá, estou muito gostoso, estou a empurrar, sempre a cancelar. Vamos fazer esta caminhada, é só meio quilômetro, mas não nada de lama. Vejo outras caminhadas que eu já fiz aqui nos Açores. Esta agora é sempre a subir. Eu falar ali com uma senhora inglesa que disse que era bonito, que valia a pena, mas estava muito vendo. Vamos vamos ver como é que está o caminho. Vamos continuar. Este é o nosso terceiro dia. Chegámos no domingo, à tarde, aqui aos Açores, fizemos muitas filmagens e vamos continuar a filmar, não é? podem ver tudo aqui na, na descrição, na playlist. Vai ser para subir, hein? Bel step não é? Precisamos de para do carro, do portão. Vamos lá continuar. Já vamos também, já fui dar um mergulhozinho. Estamos em dezembro, fui dar um mergulho. Isto ah, aqui é bem é bom um para quem mais se Está aqui muita gordura acumulada. Estamos com a acaso na hora, já é perto do meio dia, aqui nos Açores, é menos uma hora que no continente. Os mistérios negros, é aquilo que está ali à frente, estão a ver, este meu vídeo daquela parte, poderão ver, está um link na descrição, está uma playlist para seguir. agora é hora aqui os bofos. Isto fica a mais tempo, saio aqui magrinho É com o caneco Isto está gravando, está, está está a baixo, oi, oi Se o que é que a aqui, é um cinto de tal, telemóvel e as baterias Aqui deste lado O que está mais acima é banhas É gordura Vamos dizer gordura é Neste caso não mesura nenhuma, é a mesma cordura Com o Tem tempo de fazer. Dá stepa, step. subir. Meio que só subir, só subir. Também tá. A partilha ser mais fácil. lá. Deve chegar lá com com o de fora, com os bofos de fora, costumam dizer, aqui mais um, mais um, uh! mais um de mistérios negros, já fiz aquela caminhada, começámos ali, a Gruta de Natal fica daquele lado, a caminhada por aquele lado, vim aqui daqui, agora vim aqui, este, este lugar fazer, hein? ver este pico. Vamos dizer assim, amanhã não te mexe sacana, é capaz? Depois disto, agora uh. depois vou apanhar, vou almoçar. Ai. Vejam os vídeos de meio os almoço que fizemos. Bom, deve ser para aqui, deve ser para ali. O que é aquilo? Um miradorzinho? O que é que é? Oh, que caneco! É que isso não é mais difícil que estou a falar e a gravar. Não. Então. Ah, é cancela! Isto é uma cancela! Não sei para que isto é que serve, mas. Eu vou passar aqui a cancela! Estou a ver. Praia bonita. Paisagem é muito bonita. Mais não ali à frente. Estou o resto dos sapatos. Estou de lado. passar para onde? Estou de Ah, me os sapatos. Olha. não a parte envolvente é uma carteirazinha uma carteira continuando vai ser por aqui esta agora está aperta a coisa está apertada vai. está apertada faz tininho para a bomba faz tirinho mais uma subida mas não tem indicação nenhuma tem que seja para aqui! Como é que está a máquina? Está suja? Bom, por enquanto ainda não está com água. Aqui, bastante tem despegadas. Agora vai ser para aqui! Que é nudo! Já está escorrendo! Isto é só, só com o apoio de uma mão. Isso é mais complicado. Já tive de deixar o casaco lá embaixo, já estava já suando por todo lado. Isto é a minha segunda caminhada, eh? não é a primeira? Olha, vindo pessoas de É para ali. Vamos lá ver. Ah, estamos a caminho. Vai, vai, vamos aqui. Tarde. Ainda falta muito. Hein? Ah, é a parte É a parte mais difícil? part. parte mais difícil. Eu estou the a parte mais difícil. Eu estou a Vem aqui, <risos> obrigado. <risos> é mais difícil. Parece. Mais cá que eu caminho Parece um português. Até então, a só mais. que ser o massacre do Paulo Almas Uou, agora já escorrega Uou, as duas caminhadas de seguida é obra Fazemos uma caminhada de 5 km ali atrás duas horas e meia quase agora está aqui mais uma olha Vou para cima olha a vista Sou eu! Sou eu! Sem comento nestas, não né? é? O pessoal está aí em casa. Não sei é o telemóvel! deve vir aqui um gajo a sofrer! Uh! Agora deixa! Ah, o caneco! subir so, okay. mais! Vou wow. fazer aqui uma panorâmica para verem o que sofre! Para entretenimento! É ali a estrada Está então, assim que já é Está a ser ventoso Está a ser ventoso Está a gravar, tá, tá. está a gravar aqui toda a minha aventura é desgastante a caixa ainda falta muito, não é? Isto cansa, não é? Mas tem que ser. Tem que ser, ser com muita força, não é? Como dizem. Opa! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! É Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Os vaquinhos ali em baixo, estão a ver? Ah, isto aqui parece que este propício é... Eu tenho vertigens... Mas é barrar a máquina... Eu não quero perder a máquina... Está-se aqui tudo novo... Bom, vamos lá ver se consigo... Ai agora, mamá caneco Ai ai ai ai ai... Ai, ai, ai, ai, já está, já está, e agora vamos fazer de ratos, epá, isto agora está aqui apertado, isto mas aqui tem que amagrecer, esse senhora logo a blusa toda, graças, já vai joelho ao chão, já vai tudo para o lado, vamos começar e, olha isso fua, é uma coisa que eu consigo ver nada, eu tenho que adiar do sol, soltam daquele lado, vai, vai, para cima já vou de gato já vou de toda a maneira! Ui! Não consigo nada! Deve ser para ali! Deve ser para ali talvez! Ui! Uf. Uf. Deve ser para aqui! Está gravando! Está? Todo este sofrimento! Uf. Uf. Vamos lá! E acho que é aqui o termitos, na coisa, na meta final e depois tem que deixar para baixo, né? essa partilha. Eu preciso de um pimentão, uh, acho que aqui é o máximo, eu posso possibilidade ali mais acima. Uh, uh, por quem quiser o que queira, uh, já, um pouco. de fogo, pode andar por ali, estão a ver. Olha isso! Olha lá, vai, vai! Não sei se consigo subir por aqui. Vou tentar subir por aqui. Acho que ele escorrega, né? não é? Não vou para ali. Não vale a pena. São mais de centímetros. Subir aqui a máquina. Vou fazer aqui uma pandémica para vocês que têm em casa a verem. Acho que é melhor ir para ali. Ali é o outro lado da ilha, se calhar. Uh, talvez não, deixa lá ver talvez consegue-se ver há uma coisa melhor dali uh, não, nem por isso nem por isso consegue ver muito melhor Ficamos por aqui está aqui uma panorâmica espero que tenha agradado o vídeo agora vou fazer parte a descer ainda não nos vou mostrar mas continuo a ver os vídeos das dos caminhadas. Este é o pico que lhes disse, já esqueci meu nome, está na descrição, em baixo da descrição está o vídeo que eu fiz, beijam-nos e um a todos, obrigado e sejam felizes, se eu conseguir sobreviver este vídeo será postado online, ah beijar, saúde para todos, sejam felizes.